Exibido, gosta de andar no estilo Bota uma glock no bairro E um barrão no ouvido Todas elas se amarram. Só porque eu sou bandido, bandido. Paro tudo onde chego odiado de vivo Eu só tava traficando Fazendo minha mãe chorar Agora eu tô cantando É pra balde me pegar Quebrando as casas de show Botando grana no bolso Dá uma casa pra coroa Ficar rico muito novo Quando eu foi um irmão. irmão, que saudade você faz. Confere o meu coração, minha Me olha daí de cima. E agora eu tô cantando. Tão. Minha vida tá mudando, a família festejando. Final de semana, levo a fiel no show, no chão escolhe. Só peça cara. E mais tarde tá no pódio. no pote. A XR é da nova. De dame, posto uma foto no story, com é a bola em cima de mim, com a dança do TikTok. Vai descendo, e sarrando o um pentão de Robocop. Sabe que onde eu passo? Sempre exalo o perfume. Mal beco é cheio. Esses dois são de, de costume.